Boa tarde a todos, é, meu nome é Thales, esse aqui é o Yuri Colato. Nós vamos falar hoje sobre criatividade e engenharia. Né? É, uma breve apresentação. Bom, como o Thales falou, é, eu sou o professor Yuri Colato, boa tarde antes de tudo. É, eu sou coordenador e professor universitário na área de engenharia mecânica. Tá? É, eu possuo graduação e mestrado em engenharia mecânica. E costumo falar que eu sou desenvolvedor dentro da mecânica. Por quê? Eu gosto de trabalhar com projetos novos. Né? Então, tem, tem... Alô, alô, alô. tem engenheiro que gosta de trabalhar com manutenção, eu gosto de trabalhar com projetos novos. Hoje eu, vou ter, é, eu trouxe aqui um projeto para vocês é, verem também. Já fui empreendedor e pretendo é, empreender brevemente. Ficou errado, mas a gente vai tentar. É, possuo alguma experiência em gestão, já fui trainee e gosto de tanta coisa também que ficaria muito pequeno aqui, né? então gosto de estudar assuntos diferentes para tentar é, fazer uma interface entre eles. Bom, é, como eu falei, meu nome é Tales. Eu, assim como o Yuri, eu sou professor e coordenador de curso de graduação e pós-graduação em uma instituição de ensino superior. É... Meu, minha graduação e meu mestrado são na área de engenharia da computação, trabalhei especificamente na área de inteligência artificial, é, especificamente também voltada mais para a área de engenharia biomédica. Atualmente, eu leciono disciplinas especificamente na área de inteligência artificial, que, eu, que é a área que eu mais sou apaixonado por lecionar hoje em dia. E vamos iniciar então aqui a nossa apresentação, né? Bom... Como que é a vida do ingressante em engenharia, né? Geralmente a gente tem aquele estereótipo daquele aluno que entra como sendo o melhor aluno na área de exatas ou aquela pessoa que nunca reprovou em nada. Estamos escutando? Ou daquela pessoa que nunca reprovou em nada. Ou até mesmo, né? Aquela pessoa que não necessariamente era o melhor aluno na área de exatas, mas possivelmente não teve nenhuma reprovação. E a gente pensa que vai ser somente alegria né, no ensino superior, que vai chegar detonando, destruindo tudo, né? É. Só que. E, e esse é um caso que eu passei, né? Ensino médio, aluno tranquilo, fundão, não precisava estudar muito, passava, não com as melhores notas, mas passava, então passei no vestibular, eu estava feliz pra caramba e achei que isso ia continuar. Verdade é essa, eu e vários outros alunos né, que entraram na engenharia. Bom, só que a realidade não é essa. E tem alguns aspectos que entram aqui, né? Primeiramente, o curso de engenharia é um curso que tem uma carga horária extensa, né? Dos cursos tradicionais de graduação que a gente tem, acho que tirando o curso de medicina, é um dos cursos que tem a maior carga horária. Um outro ponto que a gente tem é que são vistos muitos assuntos. Ao mesmo tempo que o aluno está estudando empreendedorismo, ele está vendo cálculo. Ao mesmo tempo que ele está estudando desenho técnico, ele está estudando programação. Então, é realmente uma gama de assuntos complexos e diversos que o aluno tem que, que dar conta de gerenciar. E o interessante aqui é que, apesar de uh, os cursos de engenharia ter uma alta carga em relação a outros cursos, uh, muitas vezes essa carga para o aluno amadurecer isso. Então, é, é um curso que exige muito estudo fora de sala de aula. E a gente sabe que tem muito aluno, tem muito estudante que trabalha durante o dia e tem que estudar à noite. Então, isso complica bastante. Então, é uma carga horária grande em relação aos outros cursos, entretanto, por vezes, ainda é pequena para a real necessidade do aluno. Bom, então aqui a gente tem é, um estereótipo, né, de como a gente pensa. O aluno que entra no curso de engenharia, né, entra até bem arrumadinho, vestido, aí vai chegando na semana de prova, esse é o aspecto que a gente tem do aluno, né. Isso acontece justamente por causa dos fatores que nós falamos agora há pouco. E uma outra coisa que também chega até a ser um pouco preocupante é, quando a gente pega, como exemplo, um curso de direito, né, que o aluno no final ele sai desse jeito, né, de engenharia custa o aluno conseguir sair quando sai está assim né a gente tem até alguns colegas aqui que são da área de engenharia formaram agora e podem até falar um pouquinho mais disso depois é, é e ea gente olha realmente isso a gente enxerga porque imaginem vocês um aluno e às vezes uma semana em duas semanas tem que fazer seis provas né de assuntos muito complexos de muita matemática principalmente no início da engenharia, que é justamente quando o aluno ele ainda não está muito maduro, né, academicamente falando. Então isso é muito complicado, de fato, a gente, às vezes a gente tem dó dos alunos. Como professor, a gente realmente tem dó, porque você sabe que o aluno está quase morrendo de tanto estudar, sem dormir, está estressado. Então isso de fato acontece. Né? E no final do curso, então... Que a gente vê mesmo, né, que entra TCC, entra estágios, as disciplinas mais complexas e complicadas, então é, isso, é, isso é bem comum dentro da, da faculdade. E hoje mesmo, se eu entro numa turma de último período do curso, pergunto para eles, o que você quer? Sair da faculdade, né, basicamente é isso que eles falam. Mas por quê? Porque realmente é algo estressante, né, infelizmente em alguns quesitos é um curso muito pesado mesmo, mas traz boa gratificação quando a gente começa a criar as coisas. Bom, e no curso de engenharia, como eu falei para vocês, é um curso que exige muito né, do aluno. Várias habilidades e competências são desenvolvidas durante cinco anos, né, num tempo regular. Bom, o aluno ele vai, vai presenciar disciplinas da área de exatas, muita matemática, muita física, que são disciplinas altamente abstratas, né? Exceto quando você vai para a parte de laboratório e vê um pouquinho da parte de instrumentação. Bom, outra coisa que é exigida dos alunos, um raciocínio lógico. E, infelizmente, como o Yuri comentou, nós vemos muitos assuntos complexos em pouco tempo, não é? Às vezes não dá tempo do aluno desenvolver esse raciocínio lógico da maneira esperada. E aí é onde começa a haver algumas reprovações... O aluno demora para abstrair parte do conhecimento, ele demora para fixar parte do que, ele, do que é visto em sala de aula. E uma outra exigência que a gente tem dos alunos é, eles precisam resolver problemas. Afinal de contas, nós formamos engenheiros para resolver problemas da sociedade. E as soluções, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer uso de ferramentas abstratas, como a matemática, fazer uso de programação, né? Hoje, como todos sabem aqui, programação é o que? É o feijão com arroz de todas as engenharias, se a gente for parar para pensar. Até mesmo na né, engenharia mecânica, o Yuri pode relatar isso, né, que é uma engenharia mais dura, né, que trabalha com conceitos mais tradicionais. Hoje está sendo muito utilizado. Não, com certeza. É, às vezes a gente encontra alguma resistência dos alunos de engenharia mecânica em relação à programação, que é um grande erro. Tá? Usa-se, pode-se usar bastante a programação dentro da engenharia mecânica, dentro de uma engenharia civil. Né? Engenharia que foge um pouco de... de é... engenharias que são correlacionadas a sistemas de informação, por exemplo. Então, usa-se bastante. E aquele engenheiro mecânico, engenheiro civil de produção que consegue programar, ele tem uma enorme vantagem. Porque, por vezes, quando você programa, você está criando ferramentas de trabalho. O engenheiro que tem ferramentas de trabalho, ele consegue performar muito mais do que um engenheiro que não tem ferramentas de trabalho. Então a programação ela ela ajuda bastante, né, em, em todo o rol de engenharias. Bom, então a gente falou um pouquinho do perfil é, mais técnico, mais racional da engenharia, mais analítico, mais prático. Isso não está errado, né? De fato, o, o engenheiro quando ele está estudando, ele está adquirindo muitas ferramentas nesse sentido. Entretanto, a gente precisa, na verdade, misturar isso, tá? porque o, o engenheiro ele é um resolvedor de problemas. tá? Durante a graduação, uma pós, um mestrado, na verdade você está adquirindo ferramentas para sua caixa de ferramentas, mas por vezes, na vida real, você não vai ter ferramentas para resolver. O que você aprendeu, na verdade, não vai ser tão útil, só que você Uh, como engenheiro você tem que resolver problemas e muitas vezes a resolução de problemas exige criatividade, exige que você saiba conversar com as pessoas né porque caso a gente não tenha essa mistura você vai ter o estereotipo do engenheiro quadradão, ou seja, aquele engenheiro que só sabe fazer cálculo, se precisar conversar com uma pessoa ele já não consegue resolver, se ele não tem um dado ele já não consegue resolver então a gente precisa é, sair um pouco dessa visão de engenheiro quadrado, né? muito focado assim, somente em resoluções e na parte técnica. Pode passar. E aqui eu vou dar um exemplo também, e, e eu faço até uma pergunta: será que engenharia realmente é uma ciência exata? Quem acha que é exata? Normalmente as pessoas. Ah, engenharia, ciência exata. Mas eu vou mostrar alguns pontos aqui, dentro de engenharia a gente utiliza um monte de modelos simplificados e quando a gente fala modelos simplificados é que a gente está ignorando algumas coisas, então por aí você já deixa de ser exato. Né? Outro ponto importante, por a gente tem que trabalhar com problemas abertos, ou seja, problemas que podem ter várias soluções distintas, não tem uma solução ou até não tem solução, mas podem ser Várias soluções distintas. Então, como é que vai ser exato? né? É, e além do mais, por exemplo, dentro de sala de aula, o aluno tem praticamente todos os dados confirmados. Quando você vai para a vida real, é difícil. Às vezes você consegue esse dado, você não tem instrumento de medição correto. Esse dado ele vem com um erro, mas o engenheiro não é um resolvedor de problema? Ele tem que se virar. Tá? Então, por isso que eu falo, engenharia, o, o mais importante é a mentalidade de resolver problemas né? e não exatamente as ferramentas. Porque, assim como no ensino médio, no ensino superior, às vezes no próximo semestre o aluno já esqueceu um monte de coisa. Né? E ele vai precisar resgatar isso depois. Mas essa mentalidade de resolvedor de problemas que é o importante. Tá? Então, a gente tem que misturar essas habilidades. Técnicas e essas habilidades mais humanas, mais criativas, digamos assim. E aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, de uma solução que um grupo de alunos é, propôs para um problema. E essa solução aqui, ela foi muito diferente de outras soluções. O que, que eu estou mostrando? Eles resolveram um problema aberto. Então, o cliente chegou e falou, eu preciso... De um eixo entrando aqui, saindo aqui com um torque X, uma velocidade assim, assim, assado. Resolve. É isso que eu quero. Ah, mas quanto que vai custar? Não sei. É um problema aberto. Eu quero o menor custo possível, melhor manutenção possível. Vocês acham que só existia uma solução? Com certeza não. Então, um problema aberto, né? Não é exatamente um negócio Então, falando de problemas abertos... Tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa plataforma, que é o Arduino, que é uma ótima forma que a gente tem para começar a ensinar um pouquinho de engenharia para os alunos. Por quê? Porque hoje você consegue ensinar programação, eletrônica, física, começa a trabalhar projetos de, de propósito específico, que são projetos de sistemas embarcados, consegue colocar... É, equipamentos comunicando entre si e a gente começa a ter o que a gente chama de IoT, né, que é a Internet das Coisas. E o mais legal é que, com o Arduino, o aluno ele pode começar a colocar em prática os projetos que ele tem, não é? Ele consegue usar da sua criatividade e colocar em prática as coisas com algo muito barato. Um, um, por exemplo, um Arduino desse aqui, com um kit mínimo, para você começar a brincar, não sai mais do que 70, 80 reais hoje. Mas pode ser que, às vezes, a, o aluno né, do curso de engenharia que está iniciando ali, ele não tenha condições financeiras ou até mesmo ele pode ter receio de começar a, a trabalhar em cima de uma, de uma plataforma física que mexe com eletrônica. Então ele pode ter uma opção, que é usar o Tinkercad, que é uma ferramenta totalmente online. Nós utilizamos isso em sala de aula hoje e tem dado bastante resultado no ensino de programação, para os nossos alunos. Som, testando. Bom, é, e essa ferramenta, ela permite com que a gente consiga programar um dispositivo eletrônico por meio de bloquinhos. É uma das opções que a gente tem. Com isso, a gente consegue formular um raciocínio estruturado, que é algo muito importante na área de engenharia. Até porque aqui o aluno ele começa a vivenciar quais são as variáveis que ele precisa analisar para resolver determinado problema. Ele, ele não vai ter de cara ali, olha, eu preciso da variável XYZ. Aqui ele vai vivenciar o mundo real e vai trazer essas variáveis para a plataforma em si. Bom, eu trouxe alguns exemplos né, de projetos que a gente pode ter para trabalhar com Arduino, que é bem estimulante para os alunos. Bom, um projeto que eu tenho aqui... Bem simples, basicamente a gente tem um emissor infravermelho. Esse emissor infravermelho ele pode ser utilizado para você fazer automação da televisão, do ar-condicionado, de qualquer dispositivo em si que tem alguma comunicação via infravermelho. Eu mesmo passei para uns alunos, né, como o Casey, que eles tinham que automatizar o ar-condicionado de um laboratório. Eles gostaram tanto do projeto, né que eles queriam ficar na instituição. Algo totalmente fora do esperado, para alunos ali de períodos mais avançados, né, que eles querem pegar, resolver as coisas e ir embora. Então aqui os alunos eles pediram autorização na época para passar o turno noturno, eles madrugaram, ficaram sexta, sábado e domingo na instituição trabalhando com esse projeto. Nós temos outros projetos, não convém infelizmente comentar todos por causa do tempo, mas são projetos que os alunos podem fazer desde o primeiro período do curso, até o último período, que tem o seu valor, que vai agregar conhecimento e vai permitir com que eles identifiquem os problemas do mundo real. Por exemplo, aqui no problema do ar-condicionado, os alunos identificaram que não bastava seguir o manual de instrução do ar-condicionado para as coisas funcionarem, porque havia um problema de entender como era a codificação do ar-condicionado que não era descrita. Então, eles tiveram que fazer vários testes para identificar como realmente entender a codificação do ar-condicionado e conseguir fazer ele funcionar, por exemplo, utilizando o Arduino. Bom, aqui eu vou mostrar como a criatividade unida a algumas ferramentas simples e baratas podem ajudar em muito é, dentro de sala de aula. Uh, eu estou mostrando aqui um, umas fórmulas e uh, uns gráficos de tensões em cilindros subjetivos. ...a pressão interna, que é um negócio um pouco complexo para os alunos entenderem. E eu já fui professor dessa disciplina e às vezes eu passava duas aulas escrevendo no quadro, mostrando equação, tentando explicar e o negócio não ia. Os alunos eles não enxergavam, não conseguiam entender essas tensões. Um dia então pensei, bom, será que se eu chamar algum aluno que já passou pela disciplina e pedir a ele para montar alguma ferramenta simples de aprendizado daria certo? Lancei o desafio. No início, ele, ah, professor, não, tá, você pode ganhar meio pontinho. Ah, não, então, então beleza. Ponto esse, a gente, a gente encara. Entretanto, no início, tem essa, ele não quer muito. Depois, ele empolga e ele vira seu maior parceiro. E a solução, pode passar, muito simples. Ele bolou dois tipos de cilindros, que a gente imprimiu numa impressora 3D. Tá? Então, tem dois planos de e através desses cilindros eu consegui mostrar o que cada tipo de tensão estava tentando fazer com o cilindro Extremamente simples, bobinho, mas em 15 minutos, sem brincadeira Em 15 minutos depois que eu tinha essas ferramentas, que eu, tinha essas ferramentas eu já consegui andar com a disciplina, com a aula E, e você pode passar nessas ferramentas para os alunos, eles conseguem enxergar, eles conseguem pegar isso então, é uma, uma ferramenta simples, mas que ajudou em muito dentro da didática de aula. E o aluno teve que ser criativo, né? E é uma solução simples, e a gente fala que as melhores soluções são as mais simples. E ele conseguiu isso através da criatividade. Pode isso aqui também é uma, uma outra solução, que foi baseada nesse mesmo tipo de, de desafio, também feito por um aluno, que eu tenho um tipo de redução mecânica, que também é um pouco mais complicada dos alunos entenderem que eu tenho duas entradas e uma saída, é, uma entrada e duas saídas, eles ficam um pouco confusos. né? A gente também imprimiu esse... E eu conseguia passar em sala de aula e eles pegavam de forma muito mais rápida. Então, assim, é, criatividade unida a algumas ferramentas, a gente consegue algumas soluções simples que ajudam bastante o professor é, dentro de sala. Bom, uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês que ajuda muito é, os alunos do curso de engenharia a desenvolverem a sua criatividade, a colocarem em prática é, os vários problemas que eles têm, as várias soluções, é o MIT App Inventor. O que é interessante dessa ferramenta? Você consegue fazer um aplicativo em 15 minutos, sem ter muito conhecimento. E o legal é, você pode pegar esse aplicativo e passar para vários amigos poderem testar. Então, você já começa a ter aqui um produto mínimo do que pode ser da sua possível solução. Bom, o MIT App Inventor é uma ferramenta tão fascinante, você consegue controlar é, até mesmo alguns sensores, é, consegue controlar o, é, a parte de Bluetooth do celular, e com isso você pode ter um protótipo em Arduino e fazer uma boa comunicação com ele. Bom, basicamente, a ferramenta ela trabalha com o conceito de drag and drop, então você arrasta os componentes, para montar o seu aplicativo. Infelizmente, ele funciona apenas para Android, tá? não funciona para iOS. Mas o mais legal daqui é que ele vai trabalhar o mesmo conceito que o Tinker trabalha. Então, se a pessoa aprender a programar no Tinkercad ou aprender a programar aqui utilizando essa ferramenta, ela também pode é, fazer diversos tipos de sistemas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? onde eu tenho os blocos de condições, eu tenho os blocos estruturais e vou simplesmente combinando eles com o objetivo de formar um, um programa. Então, por exemplo, um exemplo que eu passo para alguns alunos. né? Ah, Você tem dificuldade em estudar, então aprenda como funciona uma técnica chamada Pomodoro e implementa um software para te ajudar a estudar usando a técnica Pomodoro. Ou ah, você tem que beber água a cada duas horas. Faz um aplicativo, coloca no seu celular, que vai te alertar a cada duas horas para você tomar água, por exemplo. E lá você vai fazendo seus checklists. Então a gente já começa a ter aqui o aluno colocando a mão na massa, literalmente. Ele pega uma coisa muito simples que tem e já transforma isso em um pequeno produto. Bem, aqui eu estou mostrando um outro case uh, de como a engenharia pode resolver problemas não técnicos. Justamente o que eu estava falando anteriormente, da gente tentar sair um pouco dessa questão do de engenheiro puramente técnico. nossa primeira foto aqui é do agora engenheiro mecânico Lucas Urias, está até presente aqui na na, na, na apresentação e ele quando adolescente ele teve que amputar a perna e ele lida muito bem com isso, pelo menos eu o conheci assim, super tranquilo, não tem vergonha de sair vai pra balada, malha, faz esportes, ele é super tranquilo, mas ele conhece muita gente que tem uma certa vergonha da prótese, porque de fato, uma barra é bem diferente de uma perna. Né? Então muita gente quer o que? Esconder isso daí. E a gente teve uma, uma sacada. Será que a gente consegue criar uma solução simples, barata, usando meios e ferramentas que a gente facilmente pode encontrar no mercado para resolver isso? Então Uh, a princípio, a gente usou um, um Kinect, né, que é um, é um dispositivo que permite o escaneamento. né? Ele permite o escaneamento e é encontrado facilmente, muita gente tem em casa e nem usa, e uma impressora 3D. né? E qual foi a ideia? Pode passar. Então, uh, a gente escaneou a perna direita dele, certo? e a partir de... ah, Só mostrando um detalhe, esses pontinhos são onde o scanner passou. Né? Então, a gente teve uma certa dificuldade, porque ele não podia se mexer muito, né? E ele somente numa perna perde um pouco o equilíbrio. Então, a gente teve muita dificuldade nesse ponto, mas a gente conseguiu. Uh, aquela foto da direita mostra já a perna espelhada no software. Então, ele não tem a perna esquerda. A gente escaneou a direita, espelhou e transformou ela na esquerda. Porque qual que era a ideia? Trazer uma aparência mais natural e, de preferência, natural ao ponto de ser a própria perna que o paciente ainda possui. né? Então por via de software a gente conseguiu fazer esse espelhamento, a gente precisou usar vários softwares diferentes, porque a gente não tinha referência, a gente não achou nenhum trabalho nessa área, então a gente apanhou pra caramba nesse ponto, né? ele tá rindo aqui porque a gente realmente sofreu, a gente não tinha referência, tal. Tá, TCC sem referência, como é que faz? Falei, ah, se vira, a gente vai criar aqui e vamos. Então Acabou que eu entrei muito no TCC também, a gente trabalhou junto muito no final de semana, de madrugada, mas foi indo. Próximo. Depois é, que a gente fez a, a primeira modelagem, a gente teve que pensar, tá, uma coisa é no software. software você consegue fazer muitas coisas. Como é que a gente vai trazer isso para a realidade? A gente tem que pensar na impressão 3D. E a impressão 3D ela tem algumas limitações também. Então o primeiro desafio foi, como é que a gente vai fazer uma perna, dentro de uma impressora. Vamos ter que dividir. Beleza, dividir é fácil, como é que a gente vai unir essas peças entre elas e como é que a gente vai fixar essas peças na, na prótese. Então, um outro desafio muito grande. Então aqui uh, a gente já pode ver a diferença uh, de como é somente a prótese com essa espécie de capa. Vocês vão observar inclusive presencialmente aqui que ele tentou dar uma roubadinha, ele gosta muito de malhar, então ele malandramente ele aumentou um pouquinho a escala, e ele está com uma perna um pouquinho maior do que o normal, mas isso é natural porque a gente está aprendendo, a gente está num primeiro protótipo, né? Tem muita coisa para ser resolvida ainda, mas a aparência já está muito natural. Vocês podem ver aí, então a a foto da esquerda, se se o paciente, quem estiver usando, não estiver em marcha, provavelmente você não vai perceber que ali dentro tem uma prótese. Então está muito mais natural ah, a foto da esquerda do que da direita. E quando a gente conseguir arrumar essa questão de escala, vai ficar mais natural ainda. Então eu estou mostrando aqui que um engenheiro mecânico que aprendeu um monte de ferramentas técnicas conseguiu resolver um problema que não é puramente técnico. E de fato, a gente teve que aprender coisa do nada, que a gente não viu. Né, a gente não sabia sobre escaneamento Ele não sabia sobre impressão 3D Eu ajudei, porque eu trabalho com isso Mas teve um monte de coisas que ele não sabia Ele não viu da da faculdade Dentro do curso Então o engenheiro ele é um resolvedor de problemas Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês Independente se você tem a ferramenta ou não Resolve com o que você tem né? Você tem que ter essa mentalidade De resolver problemas Bom, é, continuando aqui em termos de ferramentas né, que a gente pode ajudar o aluno a colocar os seus projetos em prática. Tem uma ferramenta bem interessante que eu descobri há pouco tempo, é, devido a um aluno que queria fazer um trabalho de conclusão de curso na área de robótica, e ele queria trabalhar com drones. Aí eu pensei, poxa, vamos ter que comprar um drone, um drone hoje, um drone bom, que permita a gente trabalhar com programação dentro dele, custa entre R$ 1.500 e R$ reais. um bom drone. Então, nós fomos atrás de algumas ferramentas e encontramos o Gazebo e o ROS. Basicamente, o Gazebo ele é um simulador para a área de robótica. Eu vi diversos artigos trabalhando com ele. E o ROS é um midware, né? é uma camada de software que a gente tem. Traz algumas interfaces para a gente conseguir programar os robôs. E aí ele traz alguns robôs prontos, né? como o TurtleBot, que é um robô muito utilizado na área de robótica terrestre, né, para ambiente indoor, né, em ambientes fechados. E ele tem algum, um plugin para a gente trabalhar com drones, especificamente o AR drone. Bom, aqui tem um exemplo da sua interface gráfica. Então, você pode trabalhar com robótica onde o robô é fixo, você pode trabalhar com a robótica móvel, como a gente tem aqui nesse cenário. E qual que era o nosso objetivo aqui? Né? Nós queríamos fazer um drone... And ter autonomia. Queríamos colocar ele em um ambiente indoor, é, por exemplo, para ele pegar um desfibrilador levar de um ponto a outro ponto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é treinar esse drone, é ensinar o drone. Aí é onde entra a parte de inteligência artificial que o ROS ajuda, ajuda a gente com isso. Ele permite que a gente crie algumas interfaces com bibliotecas de programação que dão suporte à inteligência artificial e aí nós usamos uma linguagem de programação chamada Python e fizemos o treinamento com o drone. O mais interessante é, as primeiras vezes não funcionam, né? Então, na primeira vez que ele rodou no simulador, o que aconteceu com o drone? O drone bateu, literalmente, e foi danificado digitalmente. Imagina você pegar e fazer isso fisicamente. Você vai gastar R$ 1.500, começa na primeira vez, dá uma hora de experimento e você já não tem mais o equipamento funcionando, né? Então, isso aqui é uma maneira barata do aluno começar a colocar né, a sua criatividade em uso, sem ele realmente ter que, não ter que gastar nenhum tostão com isso. Bom, é, uma outra questão bem interessante sobre o gazebo que a gente tem, é que ele também permite que você crie os seus robôs. Aí já é necessário né, que o aluno ele tenha uma maior experiência na área de mecânica, na parte de dinâmica em si. Tá? E foge um pouquinho já do escopo de algumas áreas da engenharia, como é a área de computação, por exemplo. Bom, Bom era isso que a gente queria mostrar. É, aí estão os nossos contatos, a gente se mantém à disposição para tirar dúvidas. A gente, de propósito, terminou um pouquinho mais cedo para responder perguntas. É, quem quiser fazer... E também caso o Lucas queira dar uma palavrinha aqui de como foi o projeto, como ele se sentiu, o que, que ele acha que melhorou, fica à vontade. Dúvidas? Alguém? Lá. Boa tarde. Eu queria perguntar se tem uma linguagem de programação para robôs que seja um pouco mais didática ou, se, ou qual se você recomendaria para alguém que está começando a programar robôs por agora? Bom, é, quando a gente fala de robótica, em termos de linguagem de programação, não, não existe exatamente uma linguagem de programação que seja mais didática. O que eu tenho visto é que as pessoas estão usando muito com essa internet, é Python, porque ele é muito simples de você programar. E você não precisa, necessariamente, programar paradigmas de programação complexos, como orientação a objetos. Tá? Então, o que eu tenho visto é Python. Não há nenhuma é, estrutura estilo drag and drop, igual a gente tem ali no Tinkercad, igual a gente tem no MIT App Inventor. Tá? Mais perguntas? Aquele sistema, por último, do... Esse sistema aí, por exemplo, é, é, tem como simular no controle mesmo do... Tem, tem como, porque o que, que você pode fazer? Você, por exemplo, pode pegar o seu celular, fazer um aplicativo que comunica via Bluetooth com o seu computador Aí você sobe uma coisa que a gente chama de um tópico dentro do sistema E esse tópico ele vai sendo preenchido com as informações que você manda do seu celular para ele Tem como sim É porque a maior, a maior dificuldade de mexer com o drone é isso, né? Você entender o que é subir e descer no próprio controle, né? Sim, sim E o interessante é que você pode, por exemplo, usar a sua webcam Para ser como se fosse realmente o cenário que estivesse sendo utilizado e isso aí só está como... Isso aí está disponível em algum lugar ou não? É, é livre, a ferramenta é 100% gratuito. Onde que a gente encontra ela? Ah, eu não tenho o site aqui, depois eu te passo o site, mas se você for no Google digitar gazebo robotics você vai conseguir o software. Aí. É... Eu, eu não tenho conhecimento, estou no ensino médio, né? Ah, então, eu queria saber, eu estou interessado na área de engenharia de software. Ah, então, se você fosse recomendar o que aprender primeiro, só para ter uma noção do como que é, tipo, você recomendaria aprender em Java, linguagem C, uma coisa assim? O que você recomendaria primeiro aprender? Primeiro, é, essa é a pergunta que todo aluno tem, né? Não necessariamente você tem que aprender uma linguagem de programação primeiro. Na verdade, primeiro você tem que aprender a formular um raciocínio estruturado. Você pode começar com uma linguagem de programação, como Java, JavaScript, não vai fazer muita diferença a princípio, tá? Mas uma maneira fácil de começar, você que está no ensino médio, provavelmente vai fazer sozinho, é, pega essa ferramenta que eu falei, que é o MIT App Inventor, essa aqui, essa ferramenta e você começa a criar blocos. Fez o seu primeiro protótipo, significa que você já consegue ter um raciocínio estruturado. Depois você pode partir para uma linguagem de programação. Eu particularmente gosto muito de Java, acho uma linguagem que não é tão didática, mas eu vejo muita gente hoje aprendendo a programar com Python, por exemplo, que já é uma linguagem mais simples. Tá? Mais okay, alguém mais? Pessoal, então como não tem perguntas, agora tirar uma foto junto com os palestrantes. Pessoal, se vocês quiserem juntar aqui, ficar em pé para tirar junto foto com eles. Muito obrigado, pessoal.